gestão de Produtos Florestais Não-Madeireiros Você sabe o que são produtos florestais não-madeireiros? São produtos oriundos da floresta como folhas, galhos, frutos, castanhas, raízes, entre outros, utilizados tradicionalmente há milhares de anos pelas populações da Amazônia e também de outros locais. Estes produtos podem ser utilizados para fins medicinais, alimentícios, cosméticos, utensílios, construção, dentre outros. Os óleos vegetais são compostos, extraídos das plantas e das suas estruturas como frutos, galhos, folhas e raízes. Os óleos vegetais são uma forma eficiente de se obter produtos com um alto valor agregado. Os óleos vegetais se subdividem em óleos fixos, óleos essenciais e óleo-resina. Os óleos fixos são aqueles retirados de frutos e sementes oleaginosas, possuindo grande quantidade de gordura em sua composição. Os óleos fixos podem ser extraídos de diversas formas. A mais usual para os produtos da Amazônia é através da prensagem a frio e prensa contínua. A configuração básica de uma usina de extração por prensagem a frio dispõe dos seguintes equipamentos. Secador, despolpador, triturador, prensa e filtro. Os óleos essenciais são aqueles que são obtidos a partir de galhos, folhas e troncos de plantas aromáticas. E diferentemente dos óleos fixos, estes se evaporam com bastante facilidade. Usualmente, os óleos essenciais são extraídos de duas formas, hidrodestilação. Neste processo, o material fica submerso em água em um equipamento chamado hidrodestilador, que faz com que o cheiro seja canalizado junto com o vapor por uma serpentina e logo após resfriado para condensar e se transformar em óleo essencial e hidrolato. Outra forma de extrair é pelo processo de arraste a vapor. Este processo se assemelha bastante com a hidrodestilação, porém o material não fica submerso em água, tendo contato apenas com vapor gerado por uma caldeira. O óleo de copaíba é na verdade caracterizado como óleo resina. Para a extração do óleo de copaíba deve ser utilizado um trado para perfurar a árvore até o centro do caule. Depois inserido um cano de PVC acoplado a uma mangueira para canalizar o óleo até um recipiente adequado. É importante seguir todas as boas práticas de extração para não danificar a árvore e comprometer futuras extrações naquele mesmo indivíduo. É importante deixar a árvore descansando de dois a três anos antes de explorá-la novamente. Qualidade e rastreabilidade. Grande parte dos produtos não madeireiros são destinados à indústria alimentícia, cosmética e farmacêutica. Estas indústrias são bastante exigentes em relação à qualidade do produto e também exigem a informação de onde, por quem e como o produto foi produzido. Isto chamamos de rastreabilidade. A entrega de produtos fora do padrão de qualidade e rastreabilidade põe em risco a relação com o cliente e pode acarretar na perda de grandes oportunidades para a comunidade. Na seleção de frutos e sementes, o produtor deve escolher os frutos e sementes sadios sem a presença de fungos ou podridão e armazenar em local arejado, pelo menor tempo possível. Cuidado na limpeza. Evite ferir os frutos e sementes com um terçado, para que não haja exposição do produto e, por consequência, contaminação. Olha essa dica valiosa! Não misture frutos e sementes cortados ou machucados com os demais, para não ter risco de perder o lote. Utilize recipientes próprios para o armazenamento dos produtos. Não utilize recipientes que tiveram contato com gasolina, óleo diesel, óleo lubrificante ou quaisquer outros produtos químicos. Para entender se um produto tem ou não rastreabilidade, deve-se responder às seguintes perguntas. O que é? Qual produto estamos trabalhando? Quem produziu? Onde produziu? Para onde está sendo levado? E como organizar tudo isso? Começamos com o mapeamento de espécies o inventário florestal. Esse mapeamento é importante para calcularmos a produção e sabermos onde as árvores e palmeiras estão. O mapeamento consiste em medir a circunferência e altura, registrar a localização com GPS, identificar e registrar a espécie ou nome popular e, por último, criar um código para cada árvore ou palmeira. Com o mapeamento realizado, planeje e registre sua atividade. Verifique os equipamentos e itens de segurança necessários. Calcule e registre sua logística. O planejamento de logística deverá incluir Quanto tempo gastei em meu percurso até o local de coleta? Quanto gasto em frete ou combustível? Quantos ajudantes foram contratados? Quanto deve ser levado em alimentação para cada trabalhador? Para onde será levado a produção? Como será armazenada a produção? Por fim, devemos calcular o gasto previsto na atividade e identificar qual a produção mínima para conseguirmos obter lucro e como otimizar o tempo e os recursos disponíveis. Bom trabalho!